Olá pessoal, tudo bom? Olá, lendários, tudo bom? Hoje nesse vídeo é o vídeo de hoje. dia as pessoas que estudam de manhã e querem acordar agitado, acordado, com animação, faz escola, sem nenhum sono, nenhum hábito, sem sono. Então esse vídeo explica especificamente para mim, para você que quer acordar cedo. Tá bom? Bom, então vamos lá esse, esse, você, primeira vez que você me conhece, meu nome é Felipe E você está na Escola Lidária Ou seja, você está no canal De dicas para escola Mas sem mais, assim, o seu like e bora lá pro vídeo, galera Bom, a primeira dica é Acorda com uma... separa 10 minutos Pra você estar tá colocando se arrum, é, Minutos pra você estar tá se arrumando e, e separado isso Você coloca 30 minutos pra acordar Tá bom? Vai ficar muito bom Confirminha nessa dica a segunda dica é você colocar o celular para despertar uma música bem... despertar Uma música que você goste, tá? Por exemplo, eu gosto da música... Hum, música eletrônica. Então, eu vou colocar uma música eletrônica que eu goste, tá? E vai assim, você vai estar acordando feliz. Não vai estar acordando com o um som. Isso aí é muito irritante. Eu não gosto de som, tá? Então, vamos lá. Vai lá pra terceira dica. A terceira dica... A terceira dica simplesmente é... Acorde sempre nesse mesmo horário, porque se você acordar no horário de 5 horas, 6 horas, 7 horas, seu cérebro vai ficar todo controlado e vai te dar mais aí que vai, você vai ter mais sono. Então, sempre acorda no horário certo e seu cérebro vai programar para despertar essa exata hora, tá bom? E a quarta dica é você acordar com um belo banho gelado, um ventilador, uma roupa fresca, assim vai estar tá acordando seu cérebro, tá? Assim vai estar se tá despertando, tá? A quinta dica nossa, eu tô fazendo um B Você tá falando tipo, a quinta dica Tá bom, a quinta dica é A quinta dica é você, pera aí, A quinta dica é você simplesmente você Ao logo você acordar pela manhã Você, ó, dá tá palmar de assim Porque se põe o de assim Você acaba acordando pera, acorda, Olha, eu tô ficando tão bom Que minha voz tá mudando Gente, fala que eu tô ficando louco Que eu tô, eu tô com um papu esquisito Com, com a língua, tô ficando a, com a, com, a mão, com a cabeça, tá? Mas, quando você acordar, se você fazia um assim Simplesmente Simplesmente simplesmente Você vai acordar seu, seu, seu, seu coração vai começar a bater Não, se acordar sem bater Morre, meu querido Seu coração vai ficar batendo, batendo, batendo Vai ficar palpitando, então você vai acordar Mais ainda E aí, se gostou da gente, se gostar de desse comentário Pode subir a votação Que tá no, no Twitter E deixe seu like E também se inscreva para receber mais vídeos Dicas, truques, foda pra caralho Porque no canal aí, tá bom? E não liga pra esse vídeo, tá bom? Porque esse vídeo eu tô tão maluco que eu não falo desse jeito Eu tô falando tão esquisito Não, sério, eu tô falando tão esquisito Tá até minha voz ficou firme, Tá, galera Falou